Pessoal, dando uma passada rapidinho por aqui para compartilhar com vocês o fato que ocorreu esses dias no atendimento que eu fiz a um eleitor e eu tive que dar a notícia a ele que ele estava inelegível e estava inelegível por problemas na prestação de contas que ele sequer sabia. E não vai poder disputar as eleições 2022, mesmo tendo vindo fazendo um trabalho, é, liderando sua comunidade e desenvolvendo aí as suas atividades, né, em prol de uma campanha que pretendia disputar. E isso me fez pensar. E você, candidato, se você concorreu a eleições passadas, sabe como está a sua situação hoje? Consulte o seu cartório, entre no site do TSE, Pegue suas certidões, veja como está hoje a sua situação, se você tem certidão de quitação eleitoral. É totalmente gratuito no site do TSE. Um beijo para vocês, boa sorte!